Todos os dias, as nossas mais simples ações constroem e determinam o futuro. Nossas experiências nos formam e nos capacitam para tomar decisões que mudarão destinos. Estamos sempre aprendendo, nos renovando, e isso nos trouxe a certeza de quem somos e do nosso propósito. Nós somos a Mazui e Mazui. Nascemos de um espírito empreendedor, motivado pelas oportunidades do mercado de investimento em inovação e qualidade e pela paixão em tecnologia. Otimizamos, automatizamos e auxiliamos empresas e equipes nas suas rotinas e processos para que elas sejam protagonistas naquilo que realmente importa. Estimamos e valorizamos cada pessoa que faz parte da nossa história porque acreditamos que os indivíduos e as interações são mais importantes do que os processos e as ferramentas. É nesse contexto que nos projetamos para o futuro, por isso apresentamos a nossa nova identidade, reflexo das grandes mudanças que experimentamos ao longo da nossa trajetória sem deixar de lado a nossa essência. Unimos a primeira letra do nome do nosso fundador a dois elementos que caracterizam os nossos serviços. Juntos, eles formam um novo símbolo para uma nova empresa, que preza pelo compromisso, segurança, confiança e tecnologia, que sabe utilizar o poder dos dados a seu favor. Somos a Mazui e Mazui Gestão de Serviços, uma nova empresa com ações estratégicas e sustentáveis para construir o futuro.